Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje, juntamente com toda a igreja, santos, arcanjos de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Os anjos são seres incorpóreos, seres invisíveis, seres imateriais, ou seja, não tem corpo, não tem forma, não tem matéria, mas participam também da glória de Deus Participam do reino de Deus E são aqueles mensageiros Que nos falam Que anunciam em nós Que conversam conosco Muitos têm corpos, né? São nossos amigos Mas os anjos mesmo Por natureza, os santos anjos de Deus Eles são seres incorpóreos Que nos ajudam Nas nossas aflições Nas tribulações e também participam conosco nos momentos de alegria. E a palavra de Deus para nós no dia de hoje fala justamente isto, né? Primeira leitura tirada do livro de São, do livro de Daniel, vai dizer de um tal de filho de homem que estava sentado no trono. Percebam que há outras personagens também, outros corpos celestes, podemos dizer assim. Mas a leitura foca no Filho de Homem, que depois as primeiras comunidades cristãs vão aplicar a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o Messias, o Filho de Deus, que se encarnou no seio da humanidade, tomou um corpo para si e participa também das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e também das nossas alegrias, dos nossos momentos de felicidade. Infelizmente, lembramos pouco de Deus quando estamos felizes. É natural que nós lembremos de Deus mais nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, de dor e de sofrimento, e aí nós clamamos a Deus, pedimos o seu socorro, mas nunca, ou quase, ou muito pouco, nós chamamos a Deus para participar dos nossos momentos de alegria, da nossa felicidade, numa reunião em família, ou seja, numa reunião da própria comunidade, ou da nossa profissão, do nosso serviço, do nosso trabalho, enfim... Daquilo que nos faz felizes Seja algum evento social Ou mesmo um evento religioso Ou um evento esportivo Parece que nessas horas que nós estamos alegres Não nos lembramos de Deus Mas lembramos de Deus Somente na hora da dor Somente na hora da dificuldade E o Evangelho de hoje Nos ensina, Jesus ensina-nos a quebrarmos em nós as cadeias do preconceito. Todos nós carregamos em nós algum tipo de preconceito. Aquela pessoa que é diferente, que às vezes não comunga da mesma ideia, do mesmo pensamento que eu, que não participa da mesma religiosidade que a minha, ou que não torce para o time que eu torço. Enfim, aí nós podemos enumerar vários fatores e Jesus vê Natanael, que estava debaixo de uma árvore, e elogia. Fala que Natanael é um israelita sem falsidade. Natanael estava cheio de preconceito com Jesus. E disse, né, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, da Galileia? Porque na verdade onde Jesus nasceu, Nazaré na Galileia. Nem uma passagem do Antigo Testamento cita esse vilarejo onde Jesus nasceu. E foi ali o local escolhido, onde ninguém dava nada por ele, que Deus escolheu para se encarnar no seio da humanidade. Um vilarejo afastado de Jerusalém. Jerusalém era onde ficava o templo, era o centro da religiosidade judaica. E Nazaré ficava bem distante. E Jesus nasceu justo ali. O verbo encarnado nasceu justo em Nazaré. E vai nos ensinar a quebrar então. As cadeias do preconceito que tem dentro de nós. Mesmo Natanael sendo preconceituoso contra Jesus. Jesus tem um coração aberto. Para aqueles que têm o um coração fechado para ele. E nisto. Nesta atitude de Jesus, então Natanael fica desconcertado e chama Jesus de rabi. E então Jesus vai perguntar a ele, me chama de mestre, acredita em mim só porque eu te vi debaixo da figueira? Porque o olhar de Jesus é esse olhar que penetra, que vai além do nosso exterior, além das aparências. Ele vê o nosso coração. Conhece o que cada um de nós Pensa e sente Ele conhece o nosso interior E não a nossa aparência É este o olhar de Jesus E nós devemos também aprender de Jesus A ter este olhar Olhar para nossos irmãos e nossas irmãs A partir do olhar de dentro Da visão de dentro E ver a beleza que resplandece no interior de cada um de nós Mesmo que nós não gostemos da pessoa Não somos obrigados a gostar Das pessoas Mas amar e respeitar Nós temos que amá-las E respeitá-las Mesmo que elas não comunguem Das mesmas ideias que eu Dos mesmos pensamentos Tenham comportamentos E atitudes divergentes da minha E que eu não concorde Porém, devo aceitar este meu irmão e esta minha irmã. É este o ensinamento que Jesus deixa para nós hoje. Quebrar as cadeias do preconceito, quebrar as cadeias da diferença nos diversos setores da sociedade e da religiosidade também e também do mundo político. Peçamos a Maria, nossa Mãe, que ela nos tome pela mão, interceda por nós e nos ensine a ter um coração aberto, assim como o coração dela e o coração de Jesus era. Dizer sim todos os dias, dia após dia. O sim de Maria não foi somente no momento em que o anjo Gabriel foi lá anunciar que ela seria a mãe do Salvador, se ela aceitaria e ela aceitou. Mas a partir daquele momento sim de Maria, foi todos os dias e certamente várias vezes ao dia, dizendo sim ao projeto de Deus na sua vida. Que ela interceda por nós, nos penetre com o seu olhar, nos tome pela mão e nos leve nos conduza até seu Filho Jesus. Que assim seja. Amém.